Eu sou a Maria do blog, lá Maria, e hoje, a pedido da Andressa. Eu vou-vos mostrar o que é que eu tenho no meu telemóvel e todas as aplicações que eu uso. E se vocês quiserem ver que é você que eu uso, é só continuar a assistir e espero que gostem. O meu telemóvel é um LG V10, eu comprei-o no final do ano, do ano passado, penso eu, e eu fiz um vídeo sobre ele, a falar melhor sobre as características dele, um, a mostrar que tenho duas câmaras de selfie e esse tipo de coisas, por isso se vocês quiserem ver esse vídeo é só clicar nesta barrinha que vai aparecer agora, mas pronto, eu hoje vou-vos mostrar as aplicações e é isso que eu estou a fazer hoje. Vamos começar por esta pasta aqui que se chama YouTube. Esta primeira aplicação chama-se AdSense e é basicamente onde eu vejo o dinheiro que eu estou a ganhar no meu blog e do YouTube e o PayPal vocês também já devem conhecer que é basicamente um banco online onde vocês têm dinheiro e podem comprar onde vocês quiserem e não tem qualquer contacto com as vossas informações de bancos e coisas assim por isso é super seguro o Mobizen é o que eu estou a usar agora para gravar esta tela para vocês aqui se vocês quiserem gravar a tela a fazer qualquer coisa e colocar no Insta Stories, ou se forem youtubers e quiserem gravar um vídeo como o meu eu aconselho-vos imenso esta aplicação o Mobizen Mirroring é quando vocês querem passar o vosso telemóvel para o vosso computador, como eu faço neste vídeo aqui de analisar vídeos de Instagram. O Social Blade é uma app que me mostra os seguidores que eu ganhei no dia, por exemplo, no dia 15 ganhei 49 seguidores e 2.700 visualizações e assim tenho uma ideia de se o meu canal está a crescer ou se está a diminuir e acho que abro a todos os dias. Outra aplicação que eu tenho aqui é o Studio, que é uma app onde eu tenho acesso aos meus vídeos e aos vossos comentários, posso muito facilmente responder aos vossos comentários e deixar gosto e é uma forma muito muito Simples de falar com vocês todos. Mas isto, claro, é só para youtubers. O subscribe count é uma contagem ao vivo dos meus seguidores. Neste momento estamos com 28.026. Isto aqui muda automaticamente à medida que as pessoas vão subscrevendo ou tirando a subscrição. E eu venho aqui todos os dias para ver se, se o canal está a crescer ou não. E aqui também dá para colocar alguns avisos. Por exemplo, eu tenho aqui um alerta para quando chegar aos 30. Tenho aqui um alerta para quando chegar aos mil seguidores, por isso quando chegar este número, esta aplicação vai-me mandar um lembrete a dizer parabéns conseguiste, assim qualquer coisa, e também me dá muito jeito. E aqui no YouTube, o que é que falta? Temos claro o YouTube, mas isso vocês já conhecem. E tem esta aplicação que se chama Legend. E é uma aplicação onde eu faço alguns títulos para os vídeos imitando fotos. Tumblr, e aqui dá-me algumas animações com texto eu acho que as animações que eles têm aqui são bastante interessantes e é uma aplicação completamente grátis, por isso aqui na pasta YouTube já está tudo, vamos para a pasta pessoal. Eu tenho aqui a app do Google Fit e nesta aplicação ele conta-me os passos e eu também posso colocar aqui atividades, por exemplo, se eu for correr lá fora eu posso colocar aqui em corrida e carregar em iniciar e ele conta-me os passos e quantas calorias é que eu vou perder e faz-me o percurso que eu percorri uh, aqui no mapa e eu acho que é muito interessante. Aqui nesta pasta também tem o TV Time que é uma aplicação que me mostra os novos episódios que apareceram das minhas séries. É uma boa forma de eu me manter uh, atualizada e, e ver que episódio é que me falta para ver e ele avisa-me sempre que Bem para ver um episódio novo, que é ótimo. Aqui tem o Pinterest também, e é um ótimo sítio para vocês arranjarem inspiração. Aqui também tem a aplicação Clue, que é uma aplicação do período da menstruação. Uh, tem aqui um calendário e diz-me quantos dias faltam para para o período, e num dia antes ele diz-me que o período está quase a começar, por isso é fantástico. E também dá para eu poder analisar o meu humor e as dores e esse tipo de coisas, por exemplo, eu hoje estou-me a sentir muito, muito enjoada, vou colocar aqui que sou muito, muito enjoada, e assim, já sei que esse enjoo deve ser por causa do período que está-me quase a começar, e é uma ótima forma de eu conseguir controlar o meu humor e saber que este tipo de enjoo é por causa da de estar quase a começar e não de outra coisa qualquer, por exemplo, estar doente e acho que ajuda imenso. O OneDrive é uma pasta online onde eu coloco as minhas coisas, por exemplo, quando eu quero passar uma foto do meu computador para o meu telemóvel, eu coloco na pasta OneDrive e em 2 segundos já tenho aqui no meu telemóvel, que é fantástico. E também tem aqui o Spotify, a minha playlist não está muito organizada, mas vocês sabem que o Spotify é incrível. Esta aplicação é para usar quando vocês comprarem qualquer coisa no McDonald's, e ganho um ponto. Eu posso trocar com camels, por isso é piche. E no pessoal já está, vamos agora para o social. Temos claro o Instagram, que é uma das minhas aplicações favoritas de sempre e eu adoro estar aqui a falar com vocês. E eu agora comecei a usar outra vez o Twitter, pelo menos tentar estar mais ativa. E essa é a minha conta, se vocês me quiserem seguir lá. O Messenger, é claro para falar com as pessoas. Eu não tenho WhatsApp, que eu sei que muitos de vocês vão achar mesmo estranho, mas eu não uso WhatsApp e uso o Messenger para falar com os meus amigos e claro, tenho um Tumblr esta foi a última foto, por isso já foi há algum tempinho e continuo aqui com a aplicação no telemóvel, por isso se vocês me quiserem mandar mensagem ou qualquer coisa pelo Tumblr, eu tenho aqui e está sempre ativo e tenho o um InstaFollow e aqui eu precisava da vossa ajuda porque o InstaFollow deixou de funcionar muito bem e eu consigo ver na mesma as pessoas que me seguem as pessoas que me deixaram de seguir mas só o número, não consigo ver a pessoa por isso se vocês tiverem outra opção sem ser o instafollow digam-me porque isto dá muito jeito mas pronto, eu não consigo clicar agora em nada ele pede-me sempre para eu pagar aqui eu tenho uma aplicação que eu estou a adorar que é o Adobe Illustrator Draw, draw. e eu vou-vos mostrar este pincel que é perfeito, vou só na o tamanho. É tão lindo! E depois vejam aqui a cor. Vocês têm esta roda de cor e têm temas. E vocês podem criar os vossos próprios temas. É perfeito, esta aplicação é perfeita e vocês podem fazer um, os outlines tumblers que eu vos ensinei neste vídeo. Aqui no Adobe Draw, em invés de ser no PixArt, é muito, muito mais fácil. E este pincel, como me parece um pincel real, fica tudo muito mais bonito e realista, por isso aconselho-vos imenso esta aplicação. Aqui também tenho o Ripple, que é basicamente uma app que me inspira. É tipo Pinterest, só que para artistas, por exemplo, vamos colocar aqui Pokémon na pesquisa. Vai-vos mostrar desenhos e trabalhos de pessoas Fizeram qualquer coisa relacionada com Pokémon e são, são ilustrações tão engraçadas e eu adoro vir aqui inspirar-me para, para os meus próprios desenhos. Ok, na edição, que se calhar é parte que vocês gostam mais, edição de fotografia. Temos o Snapseed, que vocês conhecem. Temos o SQL Cam, e se vocês quiserem esta versão, que é uma versão mais antiga, mas com os todos, podem carregar aqui. Temos o PixArt, claro. Não é uma aplicação que eu uso muito para mim. Eu utilizo mais para vos ensinar a fazer coisas, alguns tutoriais. Mas para mim o que eu uso mais é para fazer colagens, ou para vídeos, ou para o blog. Mas sim, eu uso mais esta aplicação para vocês do que para mim. O Makeup Plus é uma aplicação onde vocês podem colocar maquiagem nas vossas fotos. Às vezes dá jeito, às vezes vocês não querem colocar maquiagem, mas querem uma foto com maquilhagem e esta aplicação eu aconselho-vos imenso. O Lightroom é uma aplicação que eu uso imenso no computador e eu também vos ensinei a instalar gratuitamente esta aplicação, mas aqui no telemóvel eu utilizo para quando eu estou de viagem ou quero editar uma foto super rápida do telemóvel e não quero passar para o computador para depois passar para o telemóvel. É um editor de fotos super completo, por isso aconselho-vos imenso. O filter loop eu já falei, é imenso aqui no, no canal, mas é uma app que tem filtros de cor, e, efeitos de luz e embora tenha algumas coisas que sejam pagas, eu acho que os efeitos grátis são incríveis. O Airbrush é uma aplicação que vocês podem usar para branquear a foto e para tirar algumas borbulhas da cara. Passa a notar imenso que eu queimei ontem o nariz, está a ficar sem luz o quarto. O uh... que eu estava a dizer? E o Afterlight é pago, mas de certeza que vocês encontram no YouTube, tutoriais a ensinar a instalar gratuitamente. É uma aplicação que eu uso para colocar efeitos de luz e efeitos de pó e riscos. Mas eu ensinei-vos a colocar isto através do PixArt, por isso esta app fica um bocadinho inútil porque no PixArt vocês têm mais, mais poder na vossa edição e vocês podem apagar certos riscos que não gostam e adicionar ainda mais, por isso acho que esta app fica um bocadinho inútil depois de vocês verem o vídeo que eu fiz para vocês. E na edição está tudo. Vamos agora para ideias. Ideias é onde eu coloco as minhas ideias para vídeos, ideias para o blog, ideias para fotos também. Eu usava, uh, há uns meses atrás usei muito o Evernote, mas agora estou a usar mais um OneNote. Não sei muito bem qual gosto mais, ainda estou a decidir, mas como eu tenho ideias num lado e no outro, achei melhor ficar aqui com todos. Eu tenho um problema com jogos, eu não consigo manter-me fiel a um jogo durante mais que um mês ou algo assim. É mesmo difícil para mim encontrar um jogo que eu gosto mesmo muito. Mas ultimamente tenho jogado imenso Clash Royale. E é basicamente um jogo onde tu tens cartas, tens um baralho de cartas e tens que cole colecionar cartas. Para poder jogar aqui nas batalhas e destruir as torres do reino uh, uh, rival. Vou -vos só mostrar assim muito rapidamente como é que seria um jogo. Estes daqui são os meus rivais e eu tenho que destruir estas torres usando as cartas. Um... Estes aqui querem-me lixar já Por isso eu vou usando as cartas que tenho disponíveis Só me dão 4 cartas de cada vez À medida que eu uso uma carta aparece-me outra Por isso isto é um bocadinho de sorte E um bocadinho de estratégia E acho interessante E eu quase que destruí a primeira torre faltam 2 pontos <risos> Para destruir aquela torre aí ah, e tenho que esperar que o fleixir... Uh, por exemplo, presta aqui ao oh cabrão <risos> para usar cartas. Preciso de fazer com que este elixir preencha. Por exemplo, agora já posso usar este que são 4 elixir agora não posso usar nenhum. É um bocadinho difícil de explicar, se calhar, mas vocês jogam uma vez e já sabem. Um. Um. Ah, um. Yeah. Vamos matar este pum, matar este este pum, pum, este pum, não, pum, pum, destruidor pum, este aqui, este Paulo Mágico, tem duas cartas épicas e 17 raras e 87 normais. Outro jogo que eu tenho aqui é um bocado estúpido, mas é um jogo em que tem histórias um bocado estúpidas e vocês têm que descobrir a solução para a história. Por exemplo, Paulo trabalha num banco. Nesse dia, um grande apagão ocorre em toda a cidade. Poucos minutos depois, Paulo morre eletrocutado. E vocês têm que descobrir como é que ele, porque é que ele morre, porque é que ele estava num banco, o que, é que aconteceu para haver um apagão e esse tipo de coisas. E depois há um narrador que sabe a solução e há pessoas que estão a tentar adivinhar e o narrador só pode dizer sim, não ou talvez, sim, não ou não interessa. É isso. É estúpido, mas às vezes dá jeito para passar o tempo e yes, é divertido. Esta aplicação, este jogo, chama-se I love you Assim vocês não conseguem ver tanto o meu nariz Queimado um, Este jogo é Eu vou explicar Vocês têm Este degradé Super lindo e maravilhoso E ao carrecarem a jogar Estes quadradinhos vão-se misturar todos E o que vocês têm que fazer É completar de novo Colocar As coisas direitas É super um super relaxante, é uma boa forma de passar o tempo. O Pokémon vocês já conhecem, eu não tenho jogado muito e não sei se vou voltar, mas gosto de ter aqui só para o caso de me apetecer apanhar um Pokémon de vez em quando. E este jogo, que é o Polytopia, é um jogo de estratégia. Eu comecei com um bocadinho de mapa e depois tive que explorar. E depois ao encontrar outras civilizações, eu tenho que derrotar as civilizações e transformar o, as casinhas dele no meu império e a ideia é transformar este mapa todo num império só meu. Eu acho super interessante, os bonecos não são nada de outro mundo, são super simples e o que vocês têm que fazer é só carregar no, num dos vossos bonequinhos e jogar, por exemplo, atirar para este alvo e este atira para este e assim já dá mais espaço para estes andarem e aqui posso criar outros soldados para me ajudar a combater estas tropas. Este aqui até aguentou bastante tempo, já o tenho há alguns meses e gosto de o ter aqui para jogar de vez em quando. Por último... Por último, temos aqui algumas aplicações de vídeo. Este Face you é uma espécie de Snapchat e tem alguns filtros. Eu fiz-vos um vídeo a mostrar algumas aplicações que usam estes tipos de efeitos, tipo Snapchat. Um, e este foi o único que se manteve aqui. E de vez em quando, para colocar umas Insta Stories um bocadinho diferentes, eu utilizo esta aplicação que eu acho que é muito gira. Por falar em Snapchat, claro que tenho Snapchat e tinha que ter e continuo a usar o Snapchat de vez em quando, acho que coloquei ontem alguma coisa. Uh, não tinha visto este. Ok, eu vou continuar com o vídeo. A Snapchat ainda continua aqui porque eu gosto muito dele. E temos aqui o Capture, que é a app da minha GoPro. E dá jeito porque se eu ligar a minha GoPro aqui, eu consigo controlar a minha GoPro, tirar fotos, gravar vídeos, mudar as configurações, ver o que é que eu estou a filmar na GoPro, porque vocês sabem que a GoPro não tem, uh, não tem ecrã. E assim com esta aplicação eu consigo ver ao vivo o que é que eu estou a gravar. E dá-me muito mais jeito. E é isso, são estas aplicações que eu tenho no meu LG V10. Espero que vocês tenham conhecido alguma aplicação nova e que tenham gostado imenso. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo.